Eu confio no Taricão, Marquinhos, mano, o cara fala que confia no Taricão e ele votou na derrota aí nas apostas, é isso? Aí é foda, confia porra nenhuma, velho, safado mesmo, né? Ó, smite azul, mano, smite vermelho é bom, hein, velho, mas eu vou fazer o azul porque foda-se. E pra farmar a jungle, hein, mano? Ajuda na ordem da, da skill, skill aí, galera. Velho. papo reto, mano. Esse Tarik aqui nunca foi jogado, velho. A skill nível 1, galera. O que, que vocês acham que é melhor pra farmar a jungle, tá ligado? Ó, o Q é cura, né? O W é o bastião. Então Bastião não. O E é stuna, mas o cooldown do E é gigantesco, mano. Ó, o Cooldown do Q é pequeno. Ele tem uma passiva, será, mano? Tem, né? A passiva é acúmulo de cura, creio eu, né? E aí, Renatinho, beleza? Pô, achei mano. que você ia lançar um letal tempo nesse taric, velho. Lançar um Predator, mano. Dica do chat, mano. Caralho, o Tarek é mal cabeludão, né, mano? Será que é eu? Olha ele desse vídeo da música, mano Caralho, não é o galera, ele se soltando, mano Se joga, gata, olha lá oh. Até o cabelo dele balança, mano Boa Ah, sorte. mano, parece que eu ganho ataque speed, galera Quando eu uso o Q, é isso ou eu tô doido, mano? Não, por isso, ele é até o tempo, pô Ou eu quando tá rápido. na passiva que... Não sei, na real, velho Olha tanto os caras, trola, mano A Jinx solou o cara e agora vai morrer? Jinx, não, Jax Pô, não arrumo nada lá, mano, no máximo eu te dou um cover aqui Se eu queria se eu te gankar agora Tô aqui, ratinho. Quer andar pra frente? Anda eu pra quero. frente, foi o Stun, anda pra frente. Ai, Ai Puxa ele, eu deveria ter pesado, eu deveria ter flashado lá, mas tô sem ritmo. Deveria. Tô sem, eu, eu... tô sem ritmo de jogo ainda. Vão matar ele, vão matar ele, vão matar ele, vão matar ele, vão matar ele. Vem, vem, Dá vem. Dá pra ir? Põe, Panquei um e tu mata. Ah, mano, isso não tá foi ruim, Marquinhos. Não foi não ruim. Não foi, não velho. foi. E eu vou fazer um negócio aqui de tryhard. Ah, ia fazer um negócio, mas não deu, velho. O B é mais tá... rápido, bota fé, velho. Tá bom. Não, não, mano. foi beleza, velho. E você tomou foi execute, bom. né? Bora. Uh -huh. Aham. Só que eu tô duro jogando hoje, mano. Cara. Eu sou meio Italic, mano. Vou deixar o Wave assim, que se foda. Caralho, fi! Mano, esse bagulho. Mano, por isso que eu direto eu vejo o Italic do Jimmyzinho cacetando auto-ataque, mano. É porque ele, ele é, é a skill do boneco, tá ligado, velho? Tô aqui, viu, Renato? Foi e é o Predator. Ele tá, ele tá brincando contigo mesmo, Marquinhos. Ah, eu é. achei que eu tinha flash, velho. Vai ajudando, vai ajudando, Renatinho. Ah, vai do vai o do Nath, vai o Donet, vai o Donet! Caralho, pior que você mount lá que eu tinha. Você tinha rodar ou não? Não tinha. Puta ele, você acha que você não mata, não? Ah, mano, acho que. Não. Eu oh, acho que o Renatinho faltou com a verdade aqui, galera. Não faltou, não, mano? Não, examina aí, Renatinho, o esquema, é. mano. Faltou com a verdade, Renatinho, é. velho. Renatinho, você é tem que lembrar. Você... Acho que é porque você nunca jogou com o jim mano. Mas, tipo assim, mano, você nunca é. abandona um Tarik, mano. Porque parece que ele vai morrer, correr, ele cura. Aí na hora que ele você acha que ele vai morrer, ele cura de novo. Aí, cobrou tá, humilde. Falei, não, cobrou humilde. Mas, mano, acho que você nunca larga um Tarek, tá ligado? agora Porque eu, porque eu nunca medo, vou cara. te largar, tá ligado? Eu não vou te largar. Cara, mano. Eu, te, eu te abandonei na guerra. Abandonou, mano. Tô no ali, mano. Assim, o nós estávamos pelegando lá no sul de tais. Aí, você tava me dando o seal. Aí quando a FSC entrou no bueiro, tá ligado? Lá na saída sul. Entrou no bueiro, saindo, mano. Entrou é bueiro isso, e saiu saindo. Entrou no bueiro e saiu saindo. E me deixou na mão ainda. Fizemos uma referência com o time aqui, né, galera? Eu vou nesse mid aí de novo, ó, mano. Se ele roubar. Eu não vou é nem fazer dar Ok, é ok, a okay Renatinho. Ok, nice. Nossa, tem um time aqui, viu? Nossa, ele ia me campar, velho? Aham, uh -huh, tinha um time aqui, ó. <risos> Caralho, velho. Caralho, que bem, caralho, cara estranho, mano. Louco, e ele até abandonou louco. aqui, eu tô pensando, correndo. Não, e olha o nick dele: marmita de peru, mano. Que é, né? é o nick ah, do cara, filho. Ô, oh, pior que Tarek Jungle é bom, mano. Que doideira, né, é. velho? brigadão pelo donate com a gente aí também, mano. Mas, Bugão, tá faltando. Pera aí. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Tô subindo, ah, Marquinhos. Nunca tinha botado. achei, velho. Pera aí. Acerta aí, né, gente? Eu vou morrer. Oh, é não, tô velho. Puta que pariu. Vai, oh, Kiana. Que isso, fi. Ah, pegaram você aí. Ok, oh, mano. Que isso, galera. Tarek é o hype, mano. Pô, não tem um dois Predator, né, mano. Mas vamos tentar pegar esse bobo aí. Será que ela sabe dar IK? Se ela não se mexer nunca mais. Olha, brincadeira cê aí, Você pega, você pega, você pega. Du Bora, vamos indo aqui, vamos indo aqui. Olha lá o tudo flashzinho bambora. do Renatinho, galera. Cara, acertei, tá ligado? Fiz tudo, Acertou, cara de Falta o cometa ter caído vilão. nele, né? Pode ele tá aqui. Ô, esse cara aqui, esse cara aqui, se liga, Renatinho. Meu esse Deus. Acert... Vai macetando, vai macetando, não pode macetar, não. Dá pra ir no segundo round, hein, se liga. Calma. Bora, bora, bora. Mano, será que o pau W, putar que é bom, galera? Eu nem parei pra pensar sobre isso, mano. Mas o que, que vocês falam, velho? Ó, o W aumenta a armadura, multiplicador de escudo, CD e mana. Vamos ver mesmo, né, mano? Liguei a botinha, vai, vi a viu? Vai, Toma. Okay, vai. Toma. Eu tenho que pra te dar visão? Sora. Oh, Pode ir. Aí. Obrigado por subir com a não gente aí também, é. Sora. Acho que eu vou hein, mano. Acho que eu não paro, não. Matei. Ai, acabou. Tem flash os dois, mano. Mas eu só vi a Tem flash também. Né, Caralho, viado, eu sou, tô, sou um brabo de Itali que não é possível. Faltou bolas pra você, mano, papo reto. Pra mim? Faltou, não tem flash, por que estão flashando com Porque ele tem dash, eu vou flashar e vai dar chá. Não, mas aí e o tempo, e o time do Jimmy? O Jimmy não flasharia. Hum, será? Pior que eu acho que dava tempo, eu acho que o cara não ia, não ia ter reflexo, não. Mas seria muito simples, ele só dá chá, tá ligado? Mas eu não sei se isso não foi faltou bolas, não, bota pé, man. eu mano. Eu respeito, eu fui com a verdade ali, tá ligado? Não, é isso que eu acho, eu fui, eu fui full não, com a verdade, né? Respeitou, velho. falou aí, respeitou ele. Eu acho que eu ainda fui com a verdade. Olha o rapazinho aqui, mano. Agora eles estão todos descendo em tu, mano, todos. Mas todos, eu todos, caralho. Carecia, velho. Mano, salve da visita. Só que um Entendi. ficou pelo caminho aqui. Pô, paizão, salve da visita vai né, dar escama, engenheiro. Faz tempo, paizão. Mas tá salvo aí, brigadão pelos... Obrigado. Obrigado pelos 4 meses de ah, subir com a gente aí, fio. Olha o Flash agora, fala dele, senão tá morto, viu? Melhor vídeo do mundo, olha o Jeffinho no chat, galera. Ele tá com nós aí, esse O Colomelo aqui, duvido que você pisou, mano. Tira ele aí, ó, se quiser tirar ele. Eu quero matar esse timinho aqui, velho. Caralho, não consigo tirar o ward, mano. Mano, vou matar esse time, velho. Duvido. Não, deixa quieto. Mano, a passiva do Tarik ela reseta em tipo ward. Flor evidente. Acho que não, né? sei lá na real. Não. Jogão, hein, mano. Tarek Jungle bom, tá? aí com sucesso, hein, galera.